Família, muito bom dia, muito boa tarde para você, domingão de março, dando uma caminhada aqui e oxigenando um pouquinho o cérebro, resolvi dar um sinalzinho de vida para vocês, um ano já de pandemia gente, um ano de pandemia, senhor amado, enfim, seguimos. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem dentro de toda essa situação que estamos passando. Passando para dar um sinal de vida, gente, em relação ao mundo do turismo, do evento, né? É, parece que a gente está quieto, mas não, estamos trabalhando. Eu, no meu mundo, de certa forma, sigo na parceria com a Voe Viagens, a gente está aí trabalhando para, de certa forma, se preparar porque na minha opinião, na minha humilde opinião, nada, absolutamente nada nessa vida é permanente ou fixo. E a gente vai passar dessa. Nós vamos sair dessa e o mundo, esse mundo lindo, maravilhoso, que eu estou morrendo de saudades, que é o mundo das viagens. Vai voltar, nós vamos poder voltar e vamos conhecer mundos de. voltar a conhecer mundos diferentes, como eu digo sempre. É, espero que vocês estejam bem. Eu tenho só aqui no Facebook mais quase 5 mil seguidores e praticamente todos os dias, né? A gente recebe alguma notícia de alguém que perdeu um ente familiar, um amigo, um conhecido. É um momento muito difícil, muito complicado. Estamos passando por uma segunda onda, né? Mas volta a repetir, nada é permanente nem fixo. Isso tem que passar e daqui a pouco vai passar porque um dos motivos é que a vacina tá aí. Graças a Deus, né? Você ainda tá chegando, a turma está sendo vacinada e não sei como é que vai ser daqui para o final do ano, mas provavelmente a gente vai ter aí um recomeçar, um reinício do trabalho e a gente tá se preparando, tá? Já vai ser a terceira vez que a gente vai terminar de mexer novamente no calendário das excursões internacionais já para o ano que vem. Esse ano tá meio complicado, né? É... Respiremos. Você pode respirar? Que bom, né? Que bom. A gente pode respirar, já é uma vitória. Vamos agradecer por isso. Hoje, o respirar, o sempre falar de respirar, já é um motivo para a gente estar tá agradecendo, né? E, gente, daqui a pouco a gente volta novamente às nossas atividades, tá? Eu estou me preparando junto com a Voe e Viagens, junto com os franqueados que estão entrando fazendo a família da Voe Viagens crescer e se preparando para atender você. Porque eu digo, na minha opinião pessoal, que junto com a vacina vai voltar o nosso mundo. E com muita dor no coração, eu imagino que muitas, muitas agências de viagens, muitos consultores de viagens fecharam as portas e muitos não vão voltar. Mas nós estamos aqui. Eu vou estar aqui para atender você, para gente voltar a viajar pelo mundo, tá bom? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Eu estou bem de saúde, posso respirar, estou bem. Então, né? É, na minha família, pessoas pegaram o COVID, meu pai pegou, minha mãe pegou, uns dos meus irmãos pegou. Graças a Deus estão bem, já passaram. Foi um susto, né? Mas sabemos que muitos não conseguiram, né? E graças a Deus meus pais estão bem, tá todo mundo bem de saúde. É, família, fica o meu recado, Tô dando aqui um sinal de vida, estamos voltando, se Deus quiser, junto com a vacina aí, voltando a reiniciar o nosso trabalho, tá bom? Eu, juntamente, em parceria com a Voe Viagens, estamos reformulando o nosso calendário e eu vou procurar dar mais sinais de vida para vocês, tá bom? Como digo sempre, viajar é conhecer mundos diferentes família se cuidem Tô com a minha máscara aqui no bolso tá que eu tirei que tava andando tirei para gravar vou voltar a colocar minha máscarazinha e seguir meu caminho aquele abraço fiquem com deus e volta a dar sinais de vida para vocês tá bom tchau obrigado <risos>